Comecei a trabalhar quando, quando chegou o Frei Leonel aqui, que nós formamos a, a coordenação, né? E aí o Frei Leonel chegou, trabalhamos muito bem com ele, né? É um filho que está por aí, né? Que sempre lembra da mãe, da comunidade, né? Foi maravilhoso, né? Frei José depois também, né? Posso se nomeando assim eles, né? Frei José, né? Frei Gerê, né? Que vieram, que trabalharam, Frei Aldir. Todos foram eles, eles me passaram uma como diz assim, uma estabilidade na igreja que muitas vezes eu não tinha, né? Muitas vezes eu ficava revoltada, não ia na missa, às vezes em casa, não ia na missa, né? Mas então hoje eu tenho aquela, aquele compromisso, assim, de me levantar de manhã aos domingos e aos sábados, preparação de galeto, tudo, né? Frei Aldir também trabalhou muito com nós, né? Sempre, nunca nos desamparou em nada, em nada, né? E a nossa comunidade uma comunidade Pobre, mas ela nos ajuda muito, né? Só que são pessoas assim, ó Que não são aquele, aquele católico perseverante Por exemplo, às vezes estão na missa Outras vezes estão no culto evangélico Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então são coisas que a gente tem que trabalhar muito, né? Outra coisa que nós cobram muito A visita dos freios Nas pessoas que estão quando estão doentes, né? A gente faz, mas eles cobram muito isso daí né? também, né? Então, eu acho assim que no momento que nós começamos a trabalhar, que os freios compareceram para cá, vieram para cá, né? Nós tivemos um grande desenvolvimento na nossa comunidade. A igreja começou, os fiéis começaram a retornar, né? Tem muitas coisas, tem tem coisas maravilhosas que estão tá acontecendo na comunidade. Como nós entrar na igreja e ver ela arrumada, né? Porque quando nós pegamos ali, era tristinha. Né? Mas nós conseguimos fazer isso aí, crescer, né? Com a ajuda deles, né? Hoje a catequese está funcionando também, né? O que eles pedem, a gente vai comprando livro, tudo está lá, né? Então, eu acho que só tem a melhorar, né?